Vamos explicar o pra... Vai pro YouTube? Né? Vai. E o, o que faremos nesse carro? Não tem muito o que fazer no carro, né? Porque o carro, graças a Deus, é, é espetacular esse carro. Né mano? É. Assim, eu sou eu suspeita tenho... de falar, não vou falar muito eu tenho porque. Eu Tanto orgulho desse carro, os olhos chegam desde Eu tenho tanto orgulho desse carro, <risos> Falar que foi ele. a gente <risos> dia aqui. Esse carro é muito legal. É verdade. Isso. Ah, ótimo, Zequinha, obrigado. Obrigado. Ó, nós vamos dar uma atualizada nele, né? Vamos trocar a FT, a FT 450. Mãe, vamos colocar nesse fiz? carro que era a FT 350. Agora vamos pôr uma 450, Sim. que é a que a gente ia usar no Tião, né, amor? Isso aí. Mas como o Tião vai demorar um pouquinho pra sair? Por causa dessa pandemia aí, atrasou toda a nossa vida mas tá bom também, tá, tá ruim é isso aí, aí eu vou colocar t 450 nesse carro aqui depois eu consigo se Deus quiser mais pra frente, coloco no Tiago aí vamos colocar aqui pra dar um atualizado tá pra, pra atualizado vamos fazer parte elétrica vou refazer toda, eu vou refazer não Portuga vai refazer toda a parte elétrica do carro, da injeção porque eu sou uma eu que instalei a injeção desse carro, mas aí começou a dar um problema E eu sou ridículo na elétrica eu não... Assim, eu consigo instalar uma full-tech, certo? Eu consigo instalar, já instalei Desse carro, do Chevette Qual outro que instalei? Tem mais um que instalei, só que eu não lembro qual, agora. Só que o que, que acontece? Quando tem um problema, acontece um problema Que nesse carro tava com um problema Eu não consigo achar o problema, entendeu? Eu não consigo fazer os testes e tá, tal, essas coisas, então eu vou mandar um para a né? Ele que vai fazer toda a parte elétrica desse carro Fechou? Fechou É isso? É isso aí Mais alguma coisa para lá É, vamos mostrar Ah, aí. vai ser... Agora esse carro vai ter... É, injeção sequencial Wideband Ele tem 450 Vai ter um monte de coisa escurinha carro Hummm hum. Graças a Deus aí, Bora Vou te montar Vou colocar todo né? o painel forte, assim, tá? tá tem espaço pra medir. É isso aí. Nossa. Saca o sorteio cara, galera? Tá curtindo o sorteio lá, Mas hein? A gente vai sair depois do sorteio. Mas é. vai rolar outro, né? É importante falar. Vai rolar outro sorteio. Ó, postei uma foto lá no meu Instagram, sorteando um reservatório. Quem não segue a gente no Instagram, sabe o que tá acontecendo. Medo Garage. Bedu Garage. Divas. Eu fiz um reservatório de fluido de freio. Inox. tudo bonitinho pro meu carro ah, o pessoal enlouqueceu o que que eu fiz? postei para fazer um sorteio deu quase 10 mil comentários bicho. você tem noção o que, que é 10 mil comentários? a galera curtiu, né, mano? gostou né, demais, aí o que que eu vou fazer agora? Para retribuir o carinho que vocês têm por mim aí sempre eu vou, sempre vou estar tentando fazer um sorteio aí agora eu vou postar o que que o pessoal vai querer de próximo sorteio você vai ter acabamento de todo Assim vai ser outro reservatório, uma camiseta, não sei. Quando eu postar lá, o pessoal escolhe o que eles querem e boa. Então, quem quiser participar do sorteio, é só seguir a gente no Instagram. Né, mãe? É isso aí. O pai! O pai. Ah. Você viu aquele treco lá? Mostra o forro de porta, mãe. O pessoal adora esse forro de porta, Shhh. ó. Ele é todo de alumínio, ó. Ah. É, você viu? Ah, isso aqui é tá ensinando mesmo. lá no canal a fazer, né, mano? É isso aqui, já tem o vídeo no canal pra abrir a tela. É, como que faz? Tudo que tem no carro praticamente tá. Nossa, tá lá no canal. tô carro. trabalhando aqui hoje empurrado, é viu? <risos> <risos> Sentiu uma live ontem, né, mano? Tomou ah, todas. Tomou velho barreiro, joia. <risos> Vê se eu sou um cara que, que tem um... qualidade de tomar velho barreiro. Opa, eu, eu acho que tem. Um que é azul. Da já começou com as piadas. Não, bora. Não, não posso dentro. Ele pra dentro, você dá PT. Não, caiu, Vai arrancar tudo, mano? Vamos usar, né? É verdade. Velocidade, Tem tudo, né? Só não tem, igual você falou, só não tem a seta, né? O a seta de e? resto, liga tudo na Futec. O é? selo eletrônico, acho que não vai usar nesse carro, né? Mãe, é. mãe e que nem eu falo pro pessoal, que você fala, carro é, original pode ter Futec, não pode? Acho que pode. E o que que muda? aqui. Perguntou, mesmo <risos> meu Deus, ai senhor, não uma luz, meu Deus do céu, amor do céu, CDPT mesmo. Oh, e seu, é... eu vou falar aqui do Sandro. Depois ele vai assistir. Ele vai rir. O Sandro querendo beijar a cachorrinha, <risos> Meu irmão queria beijar a minha cachorrinha. <risos> Nossa, eu tô quase te na boca Ai, tá começou aquela música de sofrência, né amor? Você falou isso pra mulher dele? Né? Eu falo! Não, eu não falei A Melissa falou é. Ela veio ali Ai, Aí a é Melissa que falou, que... Oh, tia Cris O tio Santo queria beijar assim, meu pai, cachorro falar, mas... Começou a tocar aquelas músicas de sofrência ontem, né Na live do Eduardo Costa, lá Leandarte Adriano, eu tô quase te beijando, André. Pega <risos> é que esse potinho de manteiga que tá no chão, é um vasinho pra mim? Eu tô quase beijando. Gente do céu, foi muito engraçado. E ela joga as roupas, joga na cama. E o oh. Ô, oh, você não tá pegando isso na barriga, não Por quê? É no pior ângulo, tem que. É o melhor ângulo. Não saí mal no vídeo. Né? Ah, é? Né? Eu quero que o povo veja bem sua cara inchada, assim, tá? A tá camela do olho, a cara inchada. E como que arranca é isso daí, amor? Já ensina o pessoal, já solta os parafusinhos em cima. Tem dois parafusos aqui, um aqui. Hum. Aí você mete o pé e arranca. Mentira! Deixa é meio chatinho de arrancar porque tem o cabo do. Primeiro é a parte do instrumento. O que, que é aquela chave vermelha lá atrás? Deixa eu perguntar antes que o povo fale. <risos> aquela chave vermelha lá, explica aí. Qual chave? Olha lá, ó. Essa? É. É a chave viral. O que que acontece aí? Aí você vira e ele desliga toda a parte elétrica do carro. Ah, isso aí. Qualquer pânico, o que isso que acontece? É um carro de corrida, né? É, qualquer pânico. Um carro de corrida tem que usar isso porque se bate, capota, alguma coisa pra. Aí. Eu gosto desse volante, né? Amor eu. É muito legal. Da mundo. Futec. Engatezinho compra onde, amor? Isso aí eu comprei no, no... É, foi no um Toreto, né? É. Da Futec. Saca rápido. E é facinho de colocar, né? É bem simplesinho. Só vai só... essa estreazinha aqui, ó. Você arranca o cubo original ou o volante original? Põe essa estria aqui, põe a porca. E aí vai esse negocinho da lotes aqui, ó. E você só puxa aqui, ó. Fácil. É fácil de instalar, então? Ah, É, muito simples. Para tirar, você só puxa aqui uhum. Da hora. Muito legal. Super legal. Vai ter um que aqui perdido, ó. Não sei do que, que é não, bicho. <risos> Eu tenho certeza que muita gente se identifica em casa com essa situação Quando sobra um parafuso... Você fala, caramba, onde é esse fio? É, quando sobra um parafuso... mais aqui, ó! Quando sobra um parafuso... Ó, Aqui, ó, tá dando um chão sobra, um sobra um fio... Põe acompanha ele, vai lá, vê se tá usando ou não Aí fica, da onde que é isso, gente? Aí fica pensando. E quando termina de montar o motor, amor? E Sim. falta o uma... Não, isso é gravador. <risos> Fala a verdade. Não <risos> de onde que é isso? que eu é Aí, tá vendo? Amor, por, que, que, áudio, por que, que você não manda áudio pessoal? Oi? Por que você não manda áudio pro pessoal? Ah, tem vez que eu mando áudio, tem vez que eu não mando, Teve vez que eu escrevo. Mas não é mais fácil você responder por áudio? É porque tem muitos que eu não mando áudio, senão os caras vão se apaixonar. <risos> que merda. E aí, amor, o que, que vai ter que fazer aí? Vai arrancar o painel, né? Ah, e você rebitou tudo, vai ter que arrancar rebite por rebite. Isso é uma coisa que bastante gente pergunta também: como é que foi feito isso aqui, ó? Verdade, explica aí, amor. Esse é o seguinte, ó. Fiz um molde de papelão, tal, passei com alumínio, mas isso aqui é uma chapa de alumínio. Aqui do lado de cima, é rebitado aqui, tá vendo, ó? Tem os rebites, ó, eu cortei eles, ó. Só fazer um furinho em cima deles, eles já foram. E aqui, ó, é parafusado. Parafusado. Furei, fiz uma rosquinha M4. Tenta mostrar aqui embaixo, amor. Ó. De frente não dá pra ver. Mas, ó, tá vendo os furinhos, Ó. Hum. ó Cadê o furinho? Aqui, ó. um aqui, ó. Vamos, aqui, ó. É, se 24. olhando de frente aqui assim, ó. Não dá pra fazer nada. Ninguém vê, ninguém vê. E essa borrachinha, aquela borrachinha? Não, essa borrachinha aqui, é essa borrachinha aqui, ó. Mostra aqui, amor. É isso aqui, ó. Essa calha aqui, ó. Essa calha aqui, Mostra ó. Mostra aí desse lado, ó. É essa aí. calha pintadinha de azul. É, esse, é tá isso aí. Porque a borracha que vai ter é muito altona, né? Eu é. cheguei a colocar, só que ficou meio feia. E outra, não ia ter como pintar a borracha, né? Uhum. dela ia ficar feiona Aí eu fiz essa Essa daqui, que eu achei que ficou bem mais bonitinha uhum. Aí é só vir aqui, ó Precisa tirar Só vir aqui, solta os parafusinhos E Joe Eros show É aquele negócio que não fala, né? Dá trabalho Eu acho que dá trabalho Mas é muito legal Ó Tirei todo já, hein? Acabamento de torre top, né, mano? Aí, ó. Porque lá eu tirei que o carro soltando o negócio. Aí eu tirei, mas vai é coladinho em cima, ó, isso aqui que diferente. Show, né? Cada carro é um jeitinho. Né? É, diferenciado. É. Quando eu falo que dá trabalho, ó. Olha o tamanhozinho que é o parafuso, ó cortei um por um ó. todos são cortadinhos só esse que é maior que ele é aqui da ponta então que não aparece Essa é só cortar, eu né? não cortei mas todos era desse tamanho mas hum. aí eu cortei deixei todos pequenininhos só para não aparecer a ponta aqui embaixo feito na garagem de casa Opa, esse carro foi... sem elevador a garagem aqui ó, foi pintada aqui né, amor colocamos um plástico preto ali esse carro Colocamos um plástico preto, molhamos o chão. Só saiu daqui pra ir pro dinamô. Foi, foi. Tudo aqui. É isso que eu falei no começo do vídeo que eu tenho um corpo desse lado. Aqui tem três parafusinhos aqui, ó, pra tirar o painel. Um. Esse vai aqui, ó. Um ali, ó. Atrás hum. do reservatório de óleo. Ah, tá vendo ali, ó. Tem um aqui, ó. Hum. E ele que solta? O painel lá dentro Ah, legal Eu tenho os três e o painel faz fora Os três e não tem mais Esse aqui não Esse aqui tem que ser mostrado Esse aqui tem que ser mostrado O okay. quê? Aonde Eu tô mexendo aonde Eu tô mexendo aqui Já vai estar no chão Eu não sei ir lá e pôr no desenho Não sei é só uma zona. Uma zona. É uma bagunça, ele Coloca aqui arrumado, mas ele joga a chave. Não põe no Se lugar. Se eu arrumo, eu não acho nada. <risos> Se você o quê? Se eu arrumo, depois eu não acho nada. <risos> tá pegando o um coprinho aí, né? hein? Uh! <risos> Quebram aqui, ó Onde prende a porquinha, ó O que, que eu fiz, ó. Fiz uma chapinha Tá pegando bonitinho? Tá Fez ó, uma chapinha Rebitei aqui, rebitei aqui Com o parafusinho soldadinho aqui dentro, ó Tá vendo, ó Tem um pinguinho de solda no parafusinho aqui dentro hum. Deixa eu Já ver era, direitinho. nunca mais quebra Pegou? Claro. aqui não vai dar pra ver o pingo de solda Que tá bem de ladinho assim Rebitei Mas lados. é só uma gotinha Aí rebitei, ó Fiz um negócio aqui porque é normal quebrar. quebrar aqui, hein? A gente tira aí duas horinhas por dia, pra responder o pessoal. Tá bom? Fechou? Então é isso. Fiquem com Deus. Mexam nos seus carros em casa. Muito importante, né, amor? É isso aí, em casa. Quando vamos uma benção. Oh, Ó, vocês podem fazer na casa de vocês aí. Tirem isso aqui como inspiração. Fechou? Um beijo. beijo. Fiquem com Deus. Tchau. <risos>